Dessa planta eu tenho contatos Não toca na minha gangue senão eu te mato Que é sua mina é puta e sua é um fato Já a minha é fiel e tá do meu lado Esse jeito é fudido, não sai do meu pé Não dou moral pra eles, tudo Zé mané Fuzil tá do meu lado, tá bolando né? Buscamos lá no jato, sabe como é Tinho do Vale eu não gosto de whisky 011 Itatiba se precisa me diz. Que. Ele disse que conhece e tá pedindo fit. Passa um peixe que eu faço não aceito cheque. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque não aceito cheque. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque não aceito cheque. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Não aceito cheque. Hey, hoje acolhe cedinho. A comprar um tênis não. Até acabou meu que eu tô contando. Ela tá pedindo. Eu vou ter que botar de novo Um beck torto bebe vinho Me pede pra botar de novo Eu falo de AK em não consigo entender Só por correr corrente ficar Eu consigo entender Eu me chamo tanta atenção Para, para pra me ver Aí, Se tu não for a minha bitch Então eu não vou te comer Passou de camiseta nova Chegou tirando um ano Eu nem curto tanto o Mas o Jack deu uma honra Tive que comprar a de trinta. Não, o filme deu uma honra Vai dar peça nas minhas costas Mas pegou na minha tromba Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Não aceita é o cheque Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Cheque, não aceito cheque. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Faz o um pix. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, não aceito cheque.